Olá pessoal, tudo bem? Mizell Martins aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Combo Assessoria Robô Forex Trader. E nesse tutorial você vai aprender como fazer o seu cadastro rapidinho aqui na Moneta Markets, ok? Primeiro passo, veja na descrição desse vídeo, tá? Para que você veja então o link, o link correto, a qual você vai pegar, colocar no seu navegador e vai abrir, ok? A página inicial de cadastro da Moneta Markets. Observe se tem esse número no final, Ok? Então, você já pode, então, fazer o seu cadastro. Muito bem. Iniciando aqui, primeiro passo você vai escolher aqui é, em país, país de residência, vamos escolher aqui o Brasil, né? Muito bem, escolhemos o Brasil. Você vai escolher tipo de conta individual, primeiro nome, então eu vou colocar o primeiro nome aqui, tá? E o sobrenome, ok? Eu vou a, pegar aqui o sobrenome, eu vou pausar e já volto. Muito bem, aí você vai colocar o seu e-mail, depois de ter inserido o seu e-mail, você coloca também o seu telefone. Muito bem, depois de ter feito então esses passos, você pode clicar em próximo. Muito bem, entrando aqui dentro do back office da Moneta Markets, né? o lugar onde você vai estar abrindo suas contas de negociação, o primeiro passo aqui é você é, vir aqui em Title, título, você pode estar traduzindo essa página, clicando aqui no seu navegador e ele vai estar aparecendo em português. Desde a primeira página, a primeira parte onde a gente fez agora há pouco, você pode vir aqui e pedir para traduzir para o português, para ficar mais fácil para você. Título, você vai escolher aqui um título, né? Senhora, senhor, doutor, como você preferir, tá? Vou colocar aqui senhora, muito bem. É, e aí o nome já vai estar completo. E aqui, nome do meio, eu vou colocar aqui, essa parte aqui, tá? Nome do meio, tá? Primeiro nome, nome do meio. Então, eu tiro aqui, ok? Muito bem. E aí, a nacionalidade, eu vou pegar aqui, então, Brasil, brasileiro, isso mesmo, nacionalidade, Brasil, Brazilian, que está em inglês, né? Então, vai ser Brazilian. O e-mail já vai estar preenchido, nome é, número também, data de nascimento, então, vai ser colocado aqui. Muito bem, data de nascimento, e depois da data de a, nascimento, você vai colocar, então, o local de nascimento, ok, Brasil, muito bem, tipo de identificação, qual é o tipo de documento que você vai estar enviando, então, lá para a corretora, Após ter escolhido, então, o tipo de documento que você vai estar enviando, Driver's License, né, que é a sua CNH, carteira de motorista, você vai colocar o número da sua carteira de motorista, né, o número de identificação da carteira de motorista, um número grande, você vai colocar aqui, nesta parte você pode deixar vazio, porque ele já puxou a identificação, ok, e você pode clicar em próximo. Eu vou terminar aqui o cadastro com o número da CNH e já voltamos. Muito bem, depois de ter preenchido então a primeira parte da, da identificação, tá? Você então vai continuar aqui, país de residência principal, ok, pessoal? Eu aumentei um pouquinho a tela aqui para ficar mais fácil para enxergar. É, então, país de residência principal, Brasil, endereço, você vai estar tá preenchendo o seu endereço, tá? O estado aqui, cidade e o seu CEP, ok, pessoal? Então, coloque exatamente como está dentro da sua identificação de comprovante de residência. Você vai precisar de um comprovante de residência no seu nome, ok? E o, o endereço precisa estar idêntico ao comprovante de residência, né? o estado, cidade e CEP, ok? Você é um cidadão residente nos Estados Unidos? Não, coloca não. Depois de ter preenchido corretamente aqui o endereço, estado, cidade e CEP, ok? Você pode estar clicando em Próximo. Nesta próxima fase, nesta próxima etapa, você vai estar respondendo detalhes pessoais. As perguntas a seguir são coletadas para conformidade com os requisitos da MLSTF, ok? A situação de emprego, empregado, estudante, desempregado, ok? Trabalhar, trabalhadores por conta própria e assim por diante. Empregado, tá? Receita anual estimada, pode colocar a mínima. Economia e investimentos estimados, Ok? Pode colocar o que mais se aproxima da sua realidade, depósitos pretendidos e estimados, tá? Vou colocar o primeiro aqui, pode ser também, né? O que mais se aproxima da sua realidade, ok pessoal? Conhecimento e experiência em negociação, pode colocar o mínimo aqui. Se você é iniciante, se você já é, faz trade há algum tempo, colocar a segunda. Isso não vai influenciar tanto, tá pessoal? Valor de negociação por semana. Vamos colocar o primeiro aqui e pronto. Já pode apertar próximo. Nessa parte você vai escolher MetaTrader 4, ok? E depois Direct, essa é a primeira opção. Na parte de baixo você vai escolher, escolher moeda da conta, tá? Se eu pedir para ele pôr no inglês novamente, vai aparecer corretamente, USD, ok? Então é exatamente essa que nós vamos escolher, USD, ok? Se tivesse em português ele teria escrito aqui reais, mas não é o que... Ah, é o correto, então USD aqui é na bandeira dos Estados Unidos, você vai escolher essa opção. Feito, escolhido as opções corretas, então eu desço aqui, assinalo a caixinha e vou em Next, ok? Ou Próximo. Muito bem, nessa etapa aqui você vai estar tá fazendo um upload tá? da sua identificação, vou colocar em português novamente, Tá, identificação com foto, a frente e depois você vai estar tá colocando o verso. Eles vão pedir para você fazer a frente e o verso. Uma foto nítida, tá pessoal, não pode estar borrada, é, tem que estar atual, atualizada a sua CNH. Então, você vai carregar aqui essas fotos e aqui o comprovante de residência, ok? Eu mesmo coloquei, por exemplo, um poleto de condomínio, eles aceitaram, tranquilo. Pode ser de telefone, conta de água, conta de luz... É, a, que tenha o seu endereço, o seu nome completo e um código de barra. Depois de ter efetuado o upload, então você vai clicar em próximo. Após ter enviado, então, todos os seus documentos, você vai receber uma mensagem dessa forma. Eu vou tentar traduzir aqui, ok? Obrigado, re recebemos com sucesso seus documentos. Estamos processando para verificação. Logo, você vai receber o um e-mail, então, validando os seus documentos. No próximo tutorial, vamos ver como abrir uma nova conta de negociação e como fazer depósitos.